Olá, hoje vou-te falar sobre a importância da energia fotovoltaica e os grandes investimentos que podem vir daí, mas também umas chamadas de atenção muito importantes para nós que investimos a longo prazo. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la?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 Estou aqui na central fotovoltaica de Ourique, um campo fotovoltaico absolutamente excepcional. As condições de são, podem não ser melhor, está vento, estamos a gravar fora das condições de estúdio, mas a mensagem que te quero deixar aqui é mais importante do que as condições de áudio, vídeo, etc. E, e por isso a mensagem que quero trazer hoje é sobre a importância de estarmos realmente alocados a investimentos do futuro, no caso energia solar, mas também quero deixar aqui uma mensagem importante para um alerta, um pequeno alerta, porque às vezes nós achamos que o futuro é completamente investível e nem sempre é o caso, ok? E o que eu quero mostrar aqui é que este é talvez um dos maiores campos que há em Portugal, provavelmente até da Península Ibérica pode ser um dos maiores, ok? É algo que a verificar, mas já agora, se conheceres sobre a indústria, diz-me aqui embaixo nos comentários qual é o maior campo fotovoltaico da Península Ibérica que eu gostaria muito de saber, tá bom? E estava a dizer que este é um grande campo, realmente nós estivemos aqui a viajar por uma estrada paralela à IP2 durante uns bons quilómetros para chegar aqui e tem aqui um campo muito, muito extenso e realmente este é o futuro da energia elétrica passado nós produzimos muita energia a carvão à base de fontes de combustíveis fósseis tivemos petróleo etc a verdade é que estamos vindo a evoluir felizmente para as energias renováveis temos eólicas temos hidráulica e das barragens e temos agora também as fotovoltaicas aqui com os painéis solares e Apesar de que nós podemos pensar que este é o futuro, completamente o futuro da energia e que realmente isto vai transformar, toda a energia que vamos produzir vai-se transformar nesta forma que vemos aqui atrás, destes painéis infinitos que nunca mais acabam, a verdade é que nós precisamos em investimento de ter muito cuidado com aquilo que é o futuro. O futuro é uma coisa e os investidores tornam-se muitas vezes otimistas demais, acabam por uh, ficar até com alguma exuberância irracional, nas palavras de Robert Schiller, e acabam por estar a, a investir uh, ne, sem dúvida naquilo que será as tendências do futuro, mas é, de uma forma muito perigosa. E é isso que eu te quero chamar a atenção, quando tiveres a procurar investimentos em termos de painéis solares, em termos do que é a energia solar, uh, quais são os grandes players do mercado que, que vão estar... A aparecer, cuidado com a avaliação. Lembra-te sempre, como em qualquer investimento, é preciso nós olharmos para a avaliação. É verdade que a tendência é esta, é estarmos à procura das grandes energias renováveis do futuro, a solar sem dúvida alguma que vai ser uma delas, uma grande aposta para o futuro, mas nós precisamos de perceber se estamos a pagar um preço demasiado alto ou não pelas coisas. Até porque, lembrar que no fim dos anos 90, quando da, da evolução imensa que estava a haver nas tecnológicas, principalmente ali ligado à era da internet, muitos dos investidores estavam a pagar um preço demasiado alto por aquilo que eram os investimentos naquilo que ia ser o futuro. Sem dúvida alguma a internet foi o futuro, sem dúvida alguma as tecnológicas abriram portas para criar novas sociedades, para criar novas formas de fazer negócio, para criar novas formas de nos comunicarmos, tudo isso era muito bonito mas as avaliações que os investidores estavam a pagar eram realmente demasiado caras. E depois tivemos de 2000 a 2002 ali um bear market tremendo, as tecnológicas caem cerca de 70%, houve muitas empresas a ir à falência que não valiam nada e se tu achas que isso não se repetirá é essa a mensagem que quero deixar aqui hoje, ok? Isso pode-se repetir com as energias renováveis. Cuidado com isso, os investidores estão muito otimistas para aquilo que são os investimentos em eh, energias verdes, eletrificar aqui a situação dos automóveis e estar com a descarbonização da atmosfera, está tudo muito preocupado com as alterações climáticas, isso é ótimo, acho absolutamente excelente, principalmente por ter um background em biologia, acho isso tudo excelente mas é preciso cuidar, como sempre, com os múltiplos que pagamos pelas empresas onde estamos a investir, ok? Avalia bem as empresas que estás à procura no, aqui na, na energia solar e vê bem quais são as grandes oportunidades, quais são os players que têm a maior cota de mercado, é muito importante, quais são as vantagens competitivas que esses players têm face a toda a concorrência e acima de tudo o valor que está a pagar por elas, ok? Agora, Vou passear por aqui fora, tenho um extenso campo para ver e depois vou tanto de novidades, ok? Salças lucrativas e vou continuar neste calor infernal. Até já!